Bom início de competição, 150 pontos de vantagem ao final do primeiro dia, e gente, 150 pontos de vantagem numa competição que só tem quatro dias é uma vantagem muito expressiva. Há de se considerar que como a pontuação vai até 16º lugar, ainda não está definido, mas hoje pode se confirmar de que o Curitibano é o favorito para o título desse ano. Título que seria inédito, já foi campeão brasileiro infantil de verão em Porto Alegre, com essa mesma geração, né, lá atrás... Agora pode ser levar o primeiro título brasileiro juvenil de inverno. Primeiro dia de competição, o Curitibano ganhou quatro provas, foi a equipe mais vencedora e duas delas com dobradinha. O melhor da competição é de se configurar de que não foi nadador do Curitibano, foi realmente o Stephen Steverink, ele já tinha dado um show da manhã com aquele 2 eh, 04 nos 200 peito, né? E na, na, que batiu ativo, 2, 0, 0, 9, 0, 9, bati o recorde brasileiro de categoria e o recorde de campeonato, ambos eram do Rafael Rached do ano passado, e depois ele na final, ele dá uma descansada, ele nada apenas para ganhar, fez um 2-22 muito tranquilo, para um minuto depois cair na água e ganhar os 1.500 metros da do livre aí sim uma prova é, que no início parecia ter alguma dificuldade, ele começa a abrir vantagem e ganha com uma facilidade incrível, quase... 50 metros de vantagem para fazer 16.0032, quebrou um recorde de campeonato que era do Brandon Almeida, ainda de 2012. Então foram num dia só duas vitórias, dois recordes de campeonato e um recorde brasileiro de categoria. Não tem como não ser o, o Stefan Steverink como o maior destaque do primeiro dia. E alguma coisa que eu observei desde o Campeonato Sul-Americano que eu estive em Santiago esse ano: houve uma melhora técnica muito grande no nado peito. E aí, parabéns não só ao Stefan, como ao treinador dele, o Eric Sona, porque quando você vê um atleta melhorar, você também observa essas outras coisas, não é só no tempo, mas na parte técnica, na parte de projeção do nado. está nadando muito bem e, eu para mim, é a, é as duas provas que eu mais gosto de ver o Stefan nadando são é os 200 peitos e os 400 metros. Eu acredito que, inclusive, ele também deve levar o recorde dessa e um nadador que vem se configurando aí pelo menos três temporadas, três anos consecutivos, batendo recordes nacionais, é realmente se configurando um, um belo atleta. Ao final do primeiro dia, nós ainda tivemos um, mais um recorde de campeonato, com os 200 peitos, a Michelle Lise, é, foi uma boa marca, eu já tinha visto a Michelle também, nadou muito bem no sul-americano, lá tinha feito uh, um 11 no sem peito, e agora fez o recorde, 2,35 a 23. E bacana que era um recorde que era da Uh, era um recorde antigo, era de 2,37, desde 2012, e o bom é que as duas primeiras colocadas, tanto a Michelle como a Júlia Gusto Curitibano, nadaram abaixo deste recorde. Uh, o Gustavo Saldo, que talvez seja um dos mais talentosos nadadores dessa competição, ele teve um início um pouco apagado, ganhou a prova dele, os 1.500, eu imagino que, uh, te tendo uh, feito polimento para o, o, o Troféu Brasil, Uh, recompor agora, ele deve ganhar todas as provas dele, mas evidentemente que a gente quer marcas, é né? um garoto, inclusive, que está na seleção brasileira, que vai para o campeonato mundial, mas ganhou a prova dos 1.500 de uma forma até muito, vamos dizer assim, discreta, 15.55.01, é, é 10 segundos mais lento do que ele tem, e pelo menos é bem melhor do que ele havia feito, que ele não tinha nadado nada bem essa prova no Troféu Brasil, até por acaso uh, acabou caindo no mesmo dia dos 200 polvorentas, que ele fez uma prova sensacional e acabou estragando a performance dele. É, eu, eu, eu destaco uma coisa interessante sobre as provas dos 1.500 metros Nado Livre, principalmente na prova dos 1.500 Nado Livre Juvenil. É, especialmente no caso, de. nós tínhamos um nadador que estava balizado com o melhor tempo da prova, que terminou lá na, na sétima colocação, que foi o Vitor Balansega. Piorou quase um minuto. Toda vez que você vê algum nadador com a melhora perdão, com uma piora de tempo muito expressiva, você não pode pensar que só está na nadação, você vai... nadador às vezes não está no, no seu dia, e acontece, e o Vitor teve um, alguns problemas e não, não estava bem, e aí nesses três próximos dias de competição ele se compor, consegue se recompor, eu lembro que até eu estava no Campeonato Brasileiro Infantil e havia um nadador, eh, que eu também acho que é um grande nadador, que é o Gabriel Catapano, por exemplo, um garoto eh, que ano passado foi sucesso absoluto, nada de e essa vez não estava bem, estava doente, enfim, Pô, eu, o nadar bem ou mal, gente, faz parte do processo. O que não pode é nadar horrível. E quando nada horrível, como o Vitor Balancega nadou horrível, alguma coisa tem. Aí pode ser saúde, pode ser um problema familiar, alguma coisa assim, mas isso faz parte, todos nós somos humanos. O interessante é que você tire essas experiências ruins e consiga levar para as experiências boas o que vem pela frente. Campeonato Brasileiro são quatro dias, são oito etapas, eliminatória e final. Se você vai mal na primeira etapa, você não pode jogar o seu Campeonato fora, você não pode jogar todas as etapas fora. O Clube Curitibano, que me parece ser a equipe que é mais, vamos dizer assim, concentrado nas suas estrelas, diferente do Minas, que tem maior número de nadadores, o Curitibano, por exemplo, ele depende mais das suas estrelas. Digamos que se o, o, o Gustavo Salvo que é o candidato a vencer tudo que nadar aqui, com exceção do 50 livre, que ontem a gente sabia que o 50 livre para ele era mais difícil, mas se você começa a colocar no papel de que o saldo fique doente de hoje para amanhã, alguma coisa assim, compromete a competição toda. Por isso que é importante que se entenda de que você tem que tentar administrar esses percalços durante a competição e que mesmo o atleta, se ele não foi bem hoje, que ele tenha a capacidade suficiente de voltar para o próximo dia e nadar forte. Eu gostei do primeiro dia, acho que foi positivo, principalmente eu soube que estava frio, né? é campeonato de inverno, é o ar livre, Minas dando um belo show novamente, muito bom, bem organizado e tomara que as coisas sigam assim até o fim. Foi um bom início, bons resultados e eu estarei com vocês aqui todos os dias. A gente volta amanhã. Até lá!